Oi gente, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo do meu canal, meu sapato pelo mundo e minha cara tá cheia de espinha porque eu estou aqui na Papua Nova Guiné comendo um monte de coisa diferente, pimenta e sei lá, alguma coisa tá me deixando com essa cara toda empipocada. Mas eu tô aqui nessa ilha e tá sendo muito legal e esse final de semana eu vim conhecer um lugar bem longe, bem distante tive que fazer uma viagem aí que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de tudo já se inscreve no canal, curte esse vídeo e bora pro vídeo, roda a vinheta que o vídeo de hoje vai mostrar como é que eu cheguei aqui no meio do nada? Hey! Hey! Hey! Vou pegar, um do nosso aviãozinho. E aí a gente vai depois pegar o barco, Jesus, toma conta do avião que eu vou pegar já já. Assistindo o um vídeo de segurança do avião. Let's go! O menino tá nervoso, o menino tá nervoso. Vocês têm que ir no avião bem pequenininho, ó. O pedo você tá ali. Bem pertinho de nós. Mano, o que você tem a declarar nesse, nesse bolo? É, eu Minha cara tá tudo pipocada. Não vou declarar, não, gente. Mas. Eu quero chegar naquele lugar. E a gente vai subir aqui no Teco Teco, gente. Teco Teco. Mas tá tudo bem, gente. Mas tá tudo certo. Pega a sacola aí, não. Deixarem aqui, eu não sei pra onde eu vou, minha gente. Bem-vindo ao brejo. Uma brasileira a perdida no brejo. A pra onde a gente tá indo agora? Capuna. Capuna. Três horas. Três horas de barca, meu Deus. Mano, dá seu depoimento aí. Eu simplesmente não tenho palavras. Chegamos então em Capuna durante a noite, ficamos hospedadas nesta casa. A grande maioria das casas são desse tipo, feitas de madeira. E essa casa é para voluntários e para médicos. Essa vila, na realidade, é um grande hospital onde as pessoas de toda a região, é, ali de Capuna e outras regiões, vão para essa vila para serem atendidos. Eles também têm essa escola que atende as crianças da vila. E também tem essa parte onde os familiares dos pacientes moram nessas casas, porque eles não podem ir embora é, e voltar, porque sempre é muito distante, então eles acabam morando aí. E eles também têm esse prédio, que é uma escola de enfermagem. Yeah, à praia! Igual farofa toda dando um Eu tô com o meu aqui, ó. Ganhei, ó. Essa é a nossa casa, Essa é a nossa amiga. Que nos trouxe para o pra Jungle. O que é o comendo? Aí. Caranguejo e alguma coisa parecendo banana, mas não é. É com coco, é mais gostoso que banana. Segundo, não faço a menor ideia. Pegando água aí, ó. Todos meus irmãos. Trabalhando na Papô Nova Guiné. Precisamos de voluntários. Hum. Vai estar ali no mosquiteiro dela. Ó. Salva dos insetos. E aqui é a nossa cabana. A cabana. Ah, tá. E a minha cama é aquela ali. É. Nossa. Bye. Bye. Nós. And messy Desde o banheiro. Pode acreditar, essa água é linda. E aqui é onde a gente está. Muito, muito vendo. Entra ali, está no banho. Nada para ficar em mim. É que é legalzinho, velho. Assim, não é no chão, é isso. Esse assim é um negócio. Pode pedido. Viu? É privadinho. Vamos fazer xixi. Tchau. Em Capuna chegamos, não tem a, a água, tá baixa, a maré. Olha, Bem, gente, olha só isso aqui, que bonito! Tratamento de pele, <risos> oh, oh, tratamento de pele. <risos> gente, olha só, quase no joelho da pessoa, não tá nem conseguindo se mexer. Está aqui debaixo do, de uma lona, dentro de um barco, às 5 horas da manhã chovendo depois, depois de um, um... depois de um <risos> terremoto eu tô um pouco medo na realidade Tá tudo certo, gente Nós estamos bem vivas e alegres Foi muito legal foi, foi muito bom, mas a aventura é muito grande Eu já tô toda molhada na perna Levar um capote que eu corri do terremoto medo do, do earthquake E aí eu achei que a casa ia cair Deus A casa não caiu, foi a minha que caiu Eu caí, mas a casa não caiu Minhas pernas tremiam assim Ai que... Chegamos depois de 3 horas de barco No lugar que é o aeroporto, mas a gente vai ter que esperar até 2h45 da tarde Agora são 7h, acho que 7h e pouco Hoje o dia foi intenso, a gente acordou com um terremoto Bem forte, bem forte mesmo, eu fiquei com muito medo então A gente chegou aqui e agora vai esperar o avião Depois de Seis 6 horas... horas esperando nosso voo para a montanha Graças a Deus, deu tudo certo. Estamos. Nosso aviãozinho chegou bem, tá vendo? Nosso teco-teco. Deu tudo certo <risos> e o cara tava em treinamento, Estamos hein? Vivas. Então a gente foi cobaia. Curte é o bom. vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Se quiser, vem aqui. Bye pro, bye. pro. Vem para o Papo Nova Guiné. É, vem. Tchau. <risos>